Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo o tutorial da música Algo Novo, tá? Do Kemuel com Lucas, deixa eu ler o nome, Agostinho Beleza? Bom, música simples, suave de tocar, essa aqui vai ser de boa, hein? E você já vai aí se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando o bendito do sininho Pra receber as notificações do canal, tá bom, pessoal? Bom, vamos pro tutorial, Então, vamos lá, então, hein? Bom, essa música aqui, deixa eu te falar o tom dela. Estou olhando aqui. Bom, o tom dela é Ré maior, tá? Então, eu estou usando aqui um piano e pad aqui, né? Bem característico do Worship. né? Tá vendo? Tem um padzinho de fundo, né? E aí, esse Ré maior aqui já é o começo da música, não tem introdução, tá? Então, ele faz aqui, ó. deixa eu ver a letra. Vem me visitar hoje aqui. Seguro o Ré. Quero conhecer mais de ti. Beleza? Aí vai pular. Espírito, Si, Vem, Si menor, né? Espírito, Vem, Sol, Espírito Santo, Ré, tá? Espírito, Vem, Si menor, Sol, Ré. Então, assim, o é, que, que eu vou passar para vocês aqui, tá? Já, é que praticamente a música é, trabalha em cima desses acordes, tá? Então, ó, eu vou escrever uma sequência aí na tela, eu quero que vocês observem, tá? Vai ser essa aqui, ó, Si menor, Sol, Ré, Lá, então eu quero que vocês peguem esse tempo. Por que esse tempo? Porque esse tempo é o principal da música, tá? A música ela trabalha basicamente em cima desse tempo, ó. Si menor, ó. Um, dois, beleza? É, depois vai ser Lá, três, Sol, né? Lá, Sol. Vamos lá, ó. Um, dois, e três, e quatro, e um, e dois, e três, e quatro, um, Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro O Lá Ele é no quarto tempo, tá? Então vou, ó, vou fazer de novo, ó Vamos lá, hein? Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Ok? De novo Um Dois Três Quatro Um 2, 3, 4, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar o comecinho, é Ré maior. Vem me visitar hoje aqui. Seguro o Ré. Quero conhecer mais de Ti, tá? Ó, vamos pegar esses tempos, ó. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4. Segura de novo, ó. 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí já entra naquele loop do Si menor, tá? Então vamos lá. Vem me visitar, né? Vem, vem me visitar hoje aqui Eu não gosto de cantar, gente. <risos> Quero conhecer mais de ti Espírito Começa agora o loop, ó. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração bater de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Beleza? Bom, cantei aqui, né? Vocês não acharam que eu ia subir e ficar me esgoelando aqui, né? Hum. Eu até sei cantar, gente, mas eu não gosto de cantar nos vídeos, tá? <risos> então, vamos lá. Agora eu vou falando a letra, tocando os acordes. Você vai acompanhando na tela e a gente vai para outra parte, tá? Ó, ré maior. Vem me visitar hoje aqui. Toco o Ré maior de novo. Quero conhecer mais de Ti. Beleza? Lá maior. Espírito. Si menor vem. Espírito vem. Sol. Espírito Santo Ré Lá Espírito Si menor vem Espírito vem Sol Espírito Santo Ré Lá Si menor Eu quero viver Sol Algo novo Ré Lá Si menor Faz meu coração Sol Lá, Arder de novo Ré Eu acho que eu cantei bater de novo, né? <risos> Tava morrendo <risos> Fazendo Lá Todo medo, Si menor Desaparecer, Sol Trazendo sobre mim, Ré Um novo amanhecer Lá Si menor Eu quero viver, Sol Algo, novo Ré E Lá Beleza? em aqui, tá? Deixa eu adiantar aqui a letra aqui. Bom, aí a gente chegou aqui no finalzinho, né? Aí começa a cantar a letra de novo, só que agora é, vai ser em cima dos quatro acordes, tá? Já não vai mais ficar em Ré, ó, vai se menor, ó. Vem me visitar hoje aqui quero conhecer mais de ti tá vendo de boa espírito vem espírito vem espírito santo aí vai mesma coisa tá então vamos pegar si menor vem me visitar sol hoje aqui ré lá si menor quero conhecer sol mais de Ti, Ré, Lá, Espírito, Si menor, Vem, Espírito, Vem, Sol, Espírito, Santo, Ré, Sol, é Sol não, Lá, Espírito, Vem, tocar e falar os acordes é brabo, hein, Si menor, Sol, Espírito, Vem, Espírito, Santo, Ré, aí vai cantar mais duas vezes essa parte, tá, Espírito, Vem, Espírito vem, Espírito Santo, mais uma vez, Espírito vem, Espírito vem, Sol, Espírito Santo, aí vai vir um lá aqui no 4, beleza, e agora vai vir a parte do eu quero é, viver algo novo, vamos lá? Vocês é, estão vendo aqui o timbre que eu estou usando tá É da livraria que eu mostrei na live né, de sábado né? Sábado eu mostrei para o pessoal aí um, uns timbres para contact que eu lancei Eu estou usando agora no tutorial esse timbre aqui, tá bom? Então esse aqui é o Royal 3D Mais um pad de worship aí, tá bom? Vamos lá ó. Aí vai vir eu quero viver algo novo Vai ser Si menor, mesma sequência né Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, tá? Eu quero viver algo novo. Aí é, eles repetem, né, duas vezes essa, essa parte aqui, tá todinha. E aí vai pro o que vai ficar esse o é si menor lá e sol. O tá vendo aí lá no quarto. E aí, para no sol na segunda, tá? Então, ó: um dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, tá vendo? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, 3, 4 e aí segura aí, tá? Deixa eu parar um pouco aqui que meu microfone tá, tá caindo aqui, ó. Tem que ficar preso atrás das orelhas aqui, ó. Pronto. Como diz um, um camarada meu, né? Que mora lá no horizonte, lá no Ceará, né? Pronto, né? Então pronto. Tá resolvido essa parte, tá? <risos> é, fez o deixa eu respirar. Vai vir aqui na mesma sequência de acordes, tá? que é Si menor, Lá e Sol. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Tá? Si menor. Santo Espírito desce como fogo. Lá. Santo Espírito desce como fogo. Sol. Incendeia. Incendeia. Tá? Segura. Aí vai o Si menor de novo. Santo Espírito Desce como fogo. Vai repetir um monte de vezes. Santo Espírito. Desce como fogo. Incendeia. Incendeia, tá? Aí eu, eu ouvindo aqui, é que não dava pra escrever na cifra, mas tem umas variações mínimas aqui que eles fazem, que é tipo aqui, ó. Santo Espírito. Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Em algumas horas aparece um Mi menor aqui ó. Tá vendo? No quarto tempo aqui Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia, incendeia E aí tem uma hora que aparece um Lá maior Então, quando vocês ouvem essas variações Ou é Mi menor ou é Lá maior, tá bom? Deixa eu ver o que ficou faltando Vai fazer incendeia, incendeia, incendeia um milhão de vezes Incendeia, incendeia, incendeia Mesma ideia, tá? Si menor, Lá, Sol Incendeia um tal mó tempão lá rolando aí vai rolar um manto aqui no final aqui que eles caem num lá maior aí rola um clima o cara lá começa a falar os negócios tal aí daqui a pouco vai para mi maior aí o outro dá um grito lá longe aí depois vem aqui ó um sol com si um lá com dó sustenido e um ré tá Aí daqui, meu, volta pro incendeia e fica mais umas duas horas no incendeia, tá? Aí, deixa eu ver onde que acaba, que nem eu, agora nem eu sei onde que acaba. Deixa eu ver. Incendeia, incendeia, incendeia, incendeia. Olha, vocês podem acabar a música em sol, que vai ficar bem legal, tá? O sol, ela é um subdominante do ré, né? Então, fica bem legal quando a música acaba no quarto grau daquela... De suspenso, né? Bem legal, tá terminando no quarto grau é, Eu acho que é aqui, tá? Que é o melhor lugar para terminar é, Sobre Dedilhado Não tem dedilhado, né? Entendeu? É, se eu ouvir a música você vai ver que não tem dedilhado O máximo que tem é pulsação, né? Tipo Eu quero viver Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer. Ou assim ó, para oh, o oh, oh, oh, oh. Tá um máximo que, que tem Ouvindo lá é isso, tá, gente? Não tem, nossa, um monte de frase, um monte de coisa. Não tem, tá bom? Então, eu não sei se caberia alguma coisa. Deixa eu ver. Vem me visitar. Não sei nem como é que canta, até esqueci. É. Não dá nem para fazer muita coisa. Não, não vai, não vai rolar, não tá bom? É, tirando o pad da música, a gente consegue soltar mais o piano, tá? É, mas aí, deixa eu tirar aqui o pad pera aí já, já na verdade já até acabou o tutorial, né? Agora aqui eu tô só mesmo é, batendo um papo com vocês aqui, tá? Então pera aí, ó, vamos lá daria pra fazer alguma coisa aqui, ó é Vem me visitar hoje aqui. Ta ra ra na na. Ta até para tocar assim, né? Só que eu não vou passar no tutorial, né? Tem um monte de leak aqui que tá dentro do curso, tá? Então essa ideia de dedilhar aqui, de fazer as coisas mais assim, é apenas para quem está no curso, tá? Então assim, se você quer se soltar mais e não ficar só segurando, né? Tá? Se você não quer ficar só assim, entra lá no curso que eu vou te ensinar a soltar um pouquinho mais esses dedos. Aí tem exercícios lá específicos para trabalhar esse tipo de fraseado, tá? Tá, ó? Vem me visitar. Aí dá para jogar aqui, tá vendo? Então, assim, lá no curso vai ter, é, vão ter, né, exercícios específicos esse tipo de preenchimento, tá? Aqui no youtube é que eu fico limitado mesmo a passar os acordes ali, o máximo alguns detalhes da música. Alguém comentou num vídeo, passa todas as frases, mas é claro que eu não vou passar, <risos> tá bom? Porque primeiro que o tutorial ia dar duas horas de tutorial e vocês não assistem duas horas de vídeo no youtube. E segundo, que se eu fosse fazer um trabalho assim, eu cobraria pra fazer, tá bom gente? Imagina só tirar todos os detalhes de uma música e gravar um vídeo, né? Tá bom? Então assim, um abraço para vocês, tá? Ó, a cifra tá na descrição do vídeo, tá bom? Aí na descrição também tem um link para quem para quem quiser, né, comprar essa livraria que eu tô usando, tá? Que é a Classics, Classic Pianos, né, que é são pianos escolhidos por mim, tá? Tem um link aí também que você pode estar adquirindo esses timbres, tá bom? E você quer ser aluno, né? Entra aí na descrição, tá? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, hein? Fiquem com Deus!